De deck, uma, mid, Dedek. De é uma, mid? A... Pegou. Mid, Nada. mid? Ah, vou. Não, não, não, não, não. não. Hum. Ó, vou fazer ah, essa é aí pra baixo, ó, ó. Vou fazer item de mana, mano. Cadê até lacre aqui, ó. Vou comprar. Para não, para não. Não, lacre eu vou colocar. Morde esse cara. Anel. Wurf, assim Wurf. Nossa, mas a torre está aqui. Tá bom, ó, a no, torre começo no nosso do nível game nível 6 é aqui não vai morder eles, mano. Relaxa. Ó a velocidade agora, velho. Pomper já no bot oh, lá, hein? Melhorou. que base, que base. Não, sim, sim. Luden, mano, será meu, que meu... Luden será melhor, mano? Minha bola tá com oh, 10 mano. segundos já, mano. Caralho, Opa. essa bola uh, é, é veloz, hein, mano. É uma máquina, a bola do Caraca. guerreiro. Caralho, mano, <risos> é a bola do veloz é gelada. Caralho, que... tá gelada ela? Aham. <risos> uh -huh. Estunou, estunou? Calma, daqui a pouco eu volto com a bola. Eu vou comer o um Minion da Jungle e volto, ó. Agora eu tenho Rush. Ah, mano. Ah, tem um orf, matou vai correndo, vai correndo, Izzy. Nossa. ou essa cara aqui, o cara sabe jogar contra nós, ele tá fazendo tanque, mano. Ah, não. É... Ah, tem um cara tá, fazendo esse tanque. esse cara tem a cara e tanque, mano. Deixa eu falar. Aí fodeu. Oi, ele, olha ele, ô, ele. Louco, é. louco, louco, louco, louco, louco, louco. é pra base, coitado. Ô, eu amassando o cara. Vamos ver lá, por que o cara pegou esse aí, folgado.